Bom dia, meu amigo. O Senhor, tá bom? Tudo bem. Qual é o seu nome? Header. Seu Header, gente. Eu estou aqui com o senhor Header e eu quero só dizer o seguinte para vocês. Faz mais de 40 anos que eu vi uma pessoa trabalhando com paralelepípedo. Nós temos no Estado de São Paulo o paralelepípedo que é diferente, é feito por máquina. Esse aqui não. Esse aqui é cortado da pedra. E olha só a paciência que ele tem não só a paciência mas o profissionalismo porque isso aqui ó é um trabalho de formiguinha vai vendo que ele tá alinhando vai batendo é e tem amarração também olha ele me, acabou de me mostrar que tem amarração tá vendo aqui pessoal ó isso aqui é uma amarração ó vocês sabem o que é amarração para quem não sabe é o seguinte o meio dessa pedra tem que vir aqui exatamente na união dessas duas aqui ó o senhor faz isso há quanto tempo meu amigo? Eu Sim 50 anos Olha lá, 50 anos Eu tinha 17 anos quando eu comecei E eu fui com 67 Meu Deus, gente, não parece a idade que esse homem tem não 67? 67 Que Deus te cons conserve cada vez mais com essa saúde Com essa vontade de trabalhar Porque olha, é de invejar, viu? Não é fácil não hein? Não, não é E outra, é um trabalho também Que muitos não querem fazer porque acha que mexer com a terra, mexer com uh, um serviço pesado. O senhor sabe que aos pouquinhos, infelizmente, a nossa geração está indo, né, seu Hélio? Eu falo porque eu tô, estou tô com certeza, eu com, vou fazer 64, 64. E há, há mais de 40 anos atrás que eu vi um rapaz fazendo um trabalho desse, mas foi no estado de São Paulo. E aqui o senhor está fazendo um trabalho que em Minas tem muito, né? Tem, ainda ainda. tem muito, ainda tem muito E lá na minha cidade, onde tinha isso aí, passou o asfalto por cima tá. Acabou tá por O senhor aprendeu com quem? Ele Renil, o homem que foi Muitos anos atrás, calçou Arceburgo, Boa Pó, Varanés Toda essa cidade, ele calçou Meu pai dos... o molecão tem... Começou com ele? É Comecei de servente com ele, que eu tinha 16 anos. Com 17 anos, eu já comecei a ser o um cabelo. E aí, eu, nessa época, eu trabalhava onde? Qual cidade? Em Arceburgo, mesmo. Arceburgo mesmo. É. Aí você trabalhava em Arceburgo. Quando ele ia para algum lugar, só acompanhava. Acompanhava. E depois Deus levou ele, é isso? É. Aí o senhor continuou então. É. E agora, quem está seguindo os teus passos? Aprendeu isso, tem que mexer Mas tem alguém que está fazendo, Só está deixando alguém para trás? Podia que Deus do céu te levasse Ou deixar alguém para trás? N nós ensinou uns aí, está indo bem Mas tem uns que, sabe? Ah, é. Que judiação A mulher que aprendeu bem trabalha bem, Mas não tem juízo Mas sabe é o que é? Meu Deus do céu de é, é... Essa facilidade, entre aspas Que o mundo dá é. Não consegue deixar a pessoa ser o que a gente é né? Que coisa, viu? O senhor tá fazendo só esse pedaço ou já, já fez aquele pedaço pra lá? Ah pessoal, então é o seguinte, ele tá dizendo pra mim que aquele lado lá que eu tô mostrando já foi tudo feito, ó. Tudo feito. Agora ele tá nessa parte aqui, ó. Essa aqui é a parte final, tem mais algum pedaço? Essa aqui é a última parte? É a última parte, depois eu vou mexer no, no bloquete do lado de lá E isso aqui, o senhor está com quanto tempo de trabalho? Eu estou desde a... de agosto, comecei a agosto aqui Então o senhor tem, vamos dizer, agosto o mês todo, setembro o mês todo, outubro, novembro, quatro meses e oito dias, nove dias É. É trabalho de formiguinha mesmo, né rapaz? E alinhadinho, né? alinhadinho, tô vendo aqui a ah, linha, alinhadinho, ó, tá vendo aqui, ó? E aí, ó, paciência. E e, e por, por muitos anos essa região aqui, não só aqui, né, vai subindo para Minas Gerais e a gente vê. E esse, essas pedras ainda hoje são cortadas para esse tipo de trabalho, é. são, né? É Mas não aqui, aqui não, né? Tem a pedreira é ali. Ah, tem pedreira aqui tem, perto. Morro e a pedreira, ó. Ah, entendi pessoal. Ó, eu vou apontar, mas não dá pra ver. Você vai pra onde agora? Eu vou agora pra esse caminho aqui que eu vou indo lá pra gosta pé. Então, a hora que você passar o trevo aqui. Aham. Uhum. Aí tem uma curva. Sim. Aí, do, a hora que você acaba de fazer a curva, você vai a pedreira. Tem uma pedreira onde ali. Que a gente corta a que é Ah, dá pra ver? Dá, dá pra ver a pedreira. Só. Dá pra filmar. Faz. É, eu vou fazer isso. Vou fazer isso sim, é porque, alto, porque. Vai sem nada, não corta a pedra lá. 100 anos é Mais de anos. Desde quando começou a calçar A primeira cidade mais perto aqui Era aqui a primeira mais, É pé Começou a calçar em Gospé E tirava a pedra daí Olha só Isso aqui ele, é, é cortado na mão ainda, né? Tudo na mão Eu vi um trabalho Mas não aqui no explode a, pedre... a rocha Sim E depois é tudo manual Tudo manual, né? É assim. A gente que não tem noção parece que é tão difícil. Não, não, não. A Pedra quebra facinho É só o segredo de colocar. É, a pedra Né? Ela, ele traça ela, faz traça, traço, tá a própria, depois só bater ela. Ela abre. Abre. ela abre. E dá um calçamento tão bonito, né? Não, não. Pois é, pessoal. Então a pedra, conforme for a pedra, abre. Essa daqui não abre. A pedra aqui não abre. A veia dela, sabe? Aí tá vendo? Tá falando que tem pedra que não vai abrir porque tem a veia certinho. Isso é como uma madeira então? Uma madeira para você ter ela com toda a firmeza, você tem que pegar a veia dela. Se você não é pegar, ela também não vai dar um.. É. Ela não vai dar resistência, você né? Você não vai cortar a madeira em, em, em, assim, né? É, você tem que cortar que sempre. Em diagonal, tem que ser sempre assim. É, aonde ela igual tem. A pedra. Ah, tá. Ah, é. Aqui, ó. A veia dela tá aqui, ó. Pronto, provado. Olha lá. Vendo? Provado. Que Agora, coisa. É? E olhando assim, parece que não quebra desse jeito, né? Essa aqui, você não quebra ela. Assim. Não, né? Porque a veia dela está ao contrário, tá então. Vendo? Ó. Ou seja, a veia dela está daqui para lá, é né? É. É granito esse aqui. Esse aqui é, é, é mármore, essa pedra. Essa pedra, eles levam. Lá para o Japão, um bloco. De um metro por dois metros. Sabe, um metro quadrado. Assim. Sei para fazer mármore olha só, e a gente olhando assim de uma forma bruta, nem fala né não, esse é um o o melhor mármore que tem é essa pedra e a pedra é. quanto mais dura ela é melhor para cortar ah não, eu achava que não tá vendo como é que a gente que não tem a é sabedoria o vidro não quebra fácil? é Aí pessoal, uma lição de vida para todos nós. Eu não sabia. A gente, pensa, a gente pensa que quanto mais dura, mais difícil. Ele acaba dizendo ela que não. Quebra, ela quebra mais certo. A outra quebra. O tipo, tem uma pedra preta que tem. É, a, tem uma rocha ali no, em Monte Santo, na Serra. Certo. Tem, tem da preta. E a preta, ela, ela é mais mole. E não, ela não fica traçadinha negócio aqui bem. Fica sempre, sabe? Não, não dá um serviço bem acabado. Olha é só. E aonde é que pega ela para pôr no gritador? Aí no caso então vai aproveitar, né? Isso, olha o que ele fez ali, eu acabei de ver. Ele colocou um calço aqui, ó. Botou um calço aqui, porque ele tá alinhando agora. Lá tá vindo, tá vindo o alinhamento de lá para cá. E olha que inteligência dele. Ele já colocou aqui exatamente para isso, ó. Aí ele vai quebrar a ponta agora Para poder encaixar ali. É onde a gente vai aprendendo, né? Olha lá. E a marretinha pode ser assim mesmo, não tem problema. Ah, tem que ser temperada. Ah, tá. O aço também tem que, tem que ser um aço próprio. Pois é, meus amigos queridos. Esse é o lugar onde são tiradas aquelas pedras que aquele querido senhor que acabei de conhecer ali agora nos falou. Tanto ele como o Silvio, né? Chamado de Silvinho, me falaram que ao virar aqui essa curva, eu ia ver a pedreira de onde são extraídas essas pedras. E ele nos informou também que a cidade de Guaxupé comprou muita pedra daqui. Então, com certeza, é, são pedras de qualidade, né? Então, aqui está a pedreira de onde então, são extraídas aquelas pedras. É uma parte, eu estou vendo um, um, um lado dela. Né, que estou na beira da estrada, então estou vendo um lado dela. Então é isso, meus amigos. Fiquei muito feliz em ter conhecido aquele senhor, ou melhor, aqueles senhores, né? E eu não passo aqui nesse caminho, é muito difícil, eu passei uma vez só, mas hoje Deus me concedeu a graça de passar por aqui e conhecer esses dois companheiros, que Deus abençoe eles grandemente, e que alguém possa dar seguimento nessa profissão que eles têm, que não é para qualquer um não, viu? E eu tenho muito ainda que conversar com eles e postar no canal para vocês conhecerem coisas boas que eles têm para nos contar. Vou dar só uma dica. Ele é apaixonado por cavalhada. E depois nós vamos especular mais a respeito disso daí que nós também somos. Um abraço a todos vocês mais uma vez, queridos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar e até a próxima.